E é o que acontece com esse banco aqui. Esse banco ele engole os clientes dos grandes bancos por burrice desses grandes bancos. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha isso daqui. O que, que esse banco faz quando dá isso para cliente? O cliente vai tentar usar uma vez, duas, não vai gostar. Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Essa porcaria está lá no site. Devia nem existir essa tranqueira mais, mas está lá. você sabe qual que é o custo de uma perda de um cliente para trazer o cliente de volta para uma instituição financeira é três vezes mais o valor desse cliente o que o Itaú fez em perder clientes para o Santander Select para o Prime e agora para trazer de volta a gente para o Itaú vocês que me assistem há seis anos e sete meses quantas vezes eu falei para vocês que eu não gostava do Itaú nunca curti o Itaú e o que eu falo de um tempo para cá do Itaú? Que o Itaú me ganhou nos minhas vantagens. Só que quanto tempo o Itaú perdeu eu como cliente? Deixou eu Santander me engolir? Quantos de nós o banco perdeu para outro, perdeu a gente para outro banco? Esses bancos velhos, mais antigos, não aprenderam ainda que trazer um cliente de volta, o custo de manter esse cliente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 O cliente vai tentar usar uma vez, duas, não vai gostar, vai vir para cá, ó. Porque alguém no boca a boca vai falar: abra aqui que aqui é internacional, e sem anuidade. Vocês vão ver aqui, mostrar para vocês. Essa porcaria tá lá no site. Devia nem existir essa tranqueira mais, mas tá lá. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cartão azul. Cartão azul. Anuidade 156, 12 de 13. Temporariamente suspenso. Olha lá. Nacional. Olha isso aqui. Olha lá. Temporariamente suspenso. Aqui, ó. Era isso aqui que eles davam para os clientes. Tomara a Deus que eles cancelaram essa desgraça aqui. Que isso aqui, olha o que ele. E eu sempre falei aqui com o Edinho, Edinho, esses bancos velhos não aprendem nunca. Porque eles deixam esse cara crescer por causa desse atendimento horroroso, olha aqui, que ele entrega para o cliente. Isso daqui. Aí o cara vai usar no Amazon, na Amazon, um jovem, 18, 17 anos, quer comprar na Amazon, deram essa porcaria para ele usar. Não passa o cartão. Aí ele, pede o Nubank, é internacional. O cara vai lá e abre uma conta, gosta, e o banco nada de braçada. Nesse jovem aí. Por quê? Porque esse banco burro deixou ele, eles crescerem. Olha o que eles oferecem para os clientes. Essa porcaria aqui. Então, isso que para vocês, é o que o mercado fez até agora. Por isso que isso aqui nadou de braçal até agora. Porque eles não sabem. O presidente desses grandes bancos não tem conhecimento. Lançaram um cartão agora recentemente, não sabe o produto que tem. E aí o jovem vê isso aqui, abre e pega uma coisa dessa. Porque é internacional, é uma maravilha, gostoso, digital. E o benefício? Não tem. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Você tem 17 anos, 18 anos, vai pedir um cartão de crédito? Não peça cartão básico. Não deixa o gerente te enfiar cartão básico. O gerente de banco não sabe nada sobre cartão de crédito. Nada. É malemar, sabe alguma coisa. Então você vai pedir o quê? Você vai pedir um cartão que seja um cartão que tenha benefícios a partir do nível Gold. Mas não esse Gold aqui não, tá? É um Gold que tem benefícios. Um Trig, um, um C6 Bank, um, um, um Banco Inter, né? que tem cashback 0,25, é, o Banco C6 Bank 0,3, 0,5. Uma cooperativa que pontua um ponto por dólar gasto, não tem anuidade. Um BRB Gold Internacional que não tem anuidade. Lançaram agora um cartão maravilhoso BRB sem anuidade, com cashback de 0,50, sem anuidade para sempre. Limite mínimo R$ 1.500, olha que maravilha. Né? Então, é pegar um cartão de crédito que traga para você o benefício. E como você tá começando a sua vida financeira agora, eu tenho certeza que você vai pra faculdade, vai estudar, você vai gastar na baladinha com a namorada, você vai gastar lá, por exemplo, 500 reais, 600 reais, e quando você passa o cartão e ele volta alguma coisa para você, cara... Você fala, nossa, o Leandro falou uma verdade. Se eu estivesse usando esse cartão que não presta para nada, igual esse aqui assim, não ganho nada. Mas se eu estivesse usando um cartão como esse aqui, alguma coisa eu tô ganhando. Né? Então, tem cartão BMG, tem cartão do BTG, tem cartão do, do Modal, cartão do, é, do Trig, do Inter, do Next, é, o Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Independente qual é o cartão que você tenha. Se o cartão te traz benefícios, tá valendo. Agora, o que você não pode aceitar é pegar esses cartões aí que não, não traz benefício nenhum e você é, achar que tá bafando com isso. Porque você comete erros desde quando você começou a usar crédito. Né? E aí você fala, como que o fulano consegue e eu não consigo? Cara, você tem que focar naquilo que é bom para você, não que os outros estão falando para você fazer. Não é assim que funciona. Às vezes o, o para essa pessoa aqui o bom para ele é ter um cartão de crédito que seja black para o outro o Platinum já é suficiente para o outro Gold já é o suficiente cara nós temos cartões hoje no mercado top de, demais na conta da conta você pega a minha carteira digital aqui a minha carteira digital eu vou até ir perto pra vocês verem ó. ó a minha carteira digital que eu trabalho hoje eu só trabalho com cartão digital Desse nível aqui, ó. mas antes eu trabalhava com cartão de mercado, de varejo, Pernambucana, Zé Então, ó, eu tenho o Safra, eu tenho o Borrisul, o Infinity, o BRB Dux, eu tenho o XP, o Avenue, eu tenho o Itaú, Itaú, Itaú. Na minha carteira digital eu tenho esses cartões. você pode ver é tudo Black e Infinity. Tá vendo? Ó, minhas carteiras digitais, ó. Tá vendo? Só cartões top, né? E eu coloquei... Na verdade, eu, aqui eu só uso o Dux, tá? Aqui eu coloquei para colocar só pra ficar bonitinha a carteira digital. Mas eu uso mesmo é o Dux. Tá? E esse bonitão aqui, ó. Azul, ó. Tá vendo? Eu uso esses cartões. E aí, você fala assim, Leandro, é... Como que eu faço pra ter um... Aos 17, 18 anos, um cartão Black? Cara, é muito fácil. Cara, é muito fácil. Porque hoje com esse conceito de, de dar crédito para as pessoas, olha que legal, tá? Olha que interessante para você ver aqui, ó. Você pode ter hoje, 18 anos de idade, e ter esse cartão aqui. Olha que cartão legal. Ele é um cartão Infinity, ó. Deixa eu mostrar para vocês verem. Ele é um cartão Infinity, de alta renda, edição limitada, ó. Edição limitada. Ele é um cartão Visa Infinity, ó. Visa Infinity. Ele é da, do Grupo XP, se você colocar mil reais aqui na conta da Rico, eles te dão esse cartão Visa Fim, te por análise de crédito. Mas você pode pegar um cartão como esse. Esse cartão, olha o que ele tem. Ele tem proteção de preço, proteção de compra, proteção de preço. Se você comprar um produto e achar mais barato em 30 dias, ele te devolve o valor, da diferença. Maravilhão, é um luxo. Aí você tem lá a proteção de compra. O seu celular caiu no chão. Caiu no chão, quebrou o vidro. Eles, eles consertam pra você. Ah, eu peguei a minha câmera de celular. A minha câmera de celular não. Eu peguei a minha câmera fotográfica, né? Minha câmera, a minha câmera. É... Essa câmera aqui, né? Essa câmera aqui, eu nem uso, na verdade. Eu comprei ela, mas nem sei usar. Até eu vou dar ela, viu? Tá aqui no minha, nas minhas bujingangas pra mim doar ela. Aí, ó. Eu vou doar essa câmera aqui, ó. Quem quiser virar youtuber, eu vou doar essa câmera. <risos> Ó, uma câmera da Olímpicos. Aí, ó, tá vendo? Pá, pá, pá. Ó lá. Aí cai no chão e quebra. Eu comprei com esse cartão. Aí eles pegam o quê? Te devolvem. O preço tá funcionando. Tá, a bateria descarregou. Tá lá. A bateria descarregou. Aí, é... eles te devolvem o preço pra você. Olha que bonita. Que luxo. Olha que linda. Não é linda? Aí, ó. Então. Não é uma bênção? você ter um trem desse aí? Ó, que maravilha! Ó, entenderam? Então, olha que beleza! Tem um cartão desse aqui, que luxo, né? Ó, que beleza! Aí você tem esse cartão aqui, ó. Ó, quer ver? Olha esse aqui, que maravilha! Esse aqui é outro luxo, porque ó, é um cartão Visa Infinite, não tem anuidade, não tem anuidade, viu? Você não vai pagar, ó, não tem anuidade aí, ó, que maravilha! Tem sala VIP, tem sala VIP, tudo isso que eu falei para você e sem anuidade. Então por que você quer começar um cartão ruim? Por que você quer começar com uma tranqueira de cartão?